Oi, gestão da paisagem em microescala 6. <risos> vamos dar uma olhada. E aí, tudo bem? Voltando para casa, depois de uma viagemzinha aqui no, no sul de Minas, e dia de Miguel, vamos fazer aqui... Demos sorte, seu João vizinho aqui da frente, o pessoal já, já acostumou, né? Vai jogar os trens fora, vamos ver lá com o biólogo se ele não quer. <risos> Oi, estou aqui com umas placas cimentícias que eu não vou usar mais. Deixa eu ver, seu João. Opa, quero sim. E aí o Miguel trouxe para cá, já deu a ideia. Vamos colocar na entrada da casinha. Legal. O Miguel é super caprichoso. Né? Já pegamos a enxada, fomos fazer as coisas. E aí, aproveitando, tinha que fazer uma gestão ali do jardim entre um, um brejinho e outro. Então já arrumei as plantas ali, tirei os tijolos, falta recolocar ali no, no lugar, assentar um pouquinho. E aí eu mostro as íris, eu gosto de trabalhar com essa planta, é, é bem legal e o porquê disso. E aí faltava ainda rebocar um pedacinho da parede da, debaixo de ali do, do sisteminha. Vamos ver essas histórias todas e finalizando com a luz do sol de, de fim de tarde, o serviço já feito. Vamos dar uma olhada. E dando sequência aos nossos vídeos, gestão da paisagem microescala. Olha quem está aqui hoje. Ô oh, Miguel. <risos> Olha para cá Miguel, dá um oi pro povo. Oi pessoal, tudo bom? Que que o faz... que, que nós estamos fazendo aqui agora Miguel? Fazendo a, a, a entrada aqui, né? Belezando a entrada aqui. fazer o um caminho de pedra. Tá, e, e de onde é que vieram essas placas aí, Miguel? Veio do vizinho. O vizinho jogava fora, deu pra nós. Oh, mas aqui a gente vai fazendo é assim mesmo. vizinho vai jogar o, os trens fora, aí já, já acostumou, primeiro pergunta pra gente se a gente não quer... <risos> Porque vira e mexe, nós estamos catando coisa aqui que, que o povo acaba jogando fora. Olha só, umas placas que o seu João tinha lá no, no quintal, né? Ele resolveu retirar essas placas e ofereceu. Como o Miguel é um camarada caprichoso, trouxemos as placas para cá e olha aí, ó. Olha o caminho bacana que tá sendo feito aí outra coisa que a gente fez essa daqui é uma palmeira cariota que morreu e aí ela foi picada estava lá fora trouxemos para cá também olha ela aqui ó servindo de base para o chifre de veado que estava tava bem sentido onde ele estava já estava querendo morrer e aí nós trouxemos lá e trouxemos outro aqui também aqui ele já tá reforçadinho né olha que legal aí vamos ver do outro lado como é que tá ficando nosso caminhozinho aí miguel caprichoso já tá arrumando as coisas ali ó Jogando uma aguinha para sentar a terra. Daqui a pouquinho tá tranquilinha aqui para a gente passar. Algum recado para o povo aí, Miguel? Manda um recado aí para o povo. Eu já dei um recado. Né? É, é um então oi, dá oi. outro recado para eles. Não. Olha para cá, rapaz. Um oi não, mano. <risos> então tá bom. Se você tem um Miguel por aí para fazer as coisas bem feitas, não abre mão, viu? E aproveitando que nós estamos aqui nesse pedaço... Resolvi refazer o jardinzinho entre um brejinho e outro. Vê que o desnível é pequenininho. Aqui do lado tá passando nosso corguinho. Eu gosto muito de trabalhar com íris, porque ela forma é, um leque. E eu sei que ela não vem para frente nem vai para trás. Né? Ela vai continuar nesse leque. É com uma mão aqui. ó, né? Ela não vem para frente e não vai para trás. Ela vai ficar só no leque. Então aqui, se eu quero é, impedir que aconteça erosão em algum pedaço, eu uso a íris, que ao mesmo tempo que ela funciona como um, um, um espaço de separação entre diferentes ambientes, ela segura também a terra que eventualmente quisesse descer para o corguinho. Então a mesma coisa a gente pode fazer nas curvas de nível. É a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Num laguinho, plantei as íris em volta que ela segura. Ou ali, que eu plantei as íris também, e ela forma um corredor. Nós vamos fazer ali agora, ficou da outra vez, ficou só um pedacinho faltando para rebocar. Vamos terminar esse serviço agora. E lá vai o Miguel mostrando suas habilidades. Dessa vez ele quis fazer as coisas aqui. Pedreirão bom também. A parede tá torta, não tem problema, a gente tira na massa. Tá né? louco, aí, tá... aí não tem nem como. Esse vídeo aí não tem nem como tirar aquilo lá na massa. O né? rapaz falou: tá louco? A diferença é muita. É, pois é. Diferença de 2 metros de distância da base pro topo. E é, aí vamos tirar na massa. É, sem boi, que esse vídeo é até da hora. Hein? É o é louco, hein? Aí Miguel fazendo. O negocinho resolveu botar a mão na massa hoje, aí ajeitando o negócio. A gente acaba pegando gosto, não né, Miguel? É. Acaba ficando legal brincar um pouco. Legal, a luz de fim de tarde permite a gente ver as coisas com maior clareza, dá uma, uma luz bonita. E aí, olha só, a grama que a gente plantou algumas semanas atrás, já pegou. Já está desenvolvendo. Hoje eu com o Miguel, mais o um Miguel, né? Fazendo o reaproveitamento dessas lajes. Já fizemos a entrada da casinha. Aqui do lado é por onde vai passar o excesso de água que entra para o jardinzinho de chuva. A mesma coisa desse lado aqui. Esses troncos vão sair daqui. Depois a gente olha aqui o nosso sisteminha e olha. A entrada da casinha, como é que vai ficando? Então, essa entrada aqui ela faz ligação com o portão. Então, a entrada da, do terreno é por lá nesse momento. Aí, e aqui a entrada da casinha do lado direito. O serviço que a gente que eu comecei, né? Vou terminar ainda. Esses tijolos voltam para lá. Vou reassentá-los. E olha só. Legal, né? Reaproveitamento de materiais. O que ia ser jogado fora, o que ia para o lixo, voltou e está sendo reaproveitado. Depois eu preciso pensar o que eu vou fazer com essas pedras aqui. Talvez eu faça esse caminhozinho de pedras, aí eu cerco com tijolo né? e, e coloco uma quantidade boa dela. Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer. Pois então. Se tiverem curtido, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, já está disponível o primeiro e-book, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Está com problema de esgoto aí na, na casa, na chácara, na fazenda? Esse e-book te dá todas as orientações para você construir o sistema, para dimensionar o sistema, ou então, com base no dimensionamento, você saber ao certo que tipo de, de material, ou qual o tamanho que você vai, vai comprar, digestor industrial, vai fazer com aquelas manilhas, né? vai construir em alvenaria, com essas informações você consegue fazer isso, você vai entender o passo a passo de um sistema de tratamento de esgoto doméstico, com reuso de água e nutrientes no final, essa é a possibilidade. Legal? Aproveita também e vai conhecer o site novo, gaiaterranova.com.br, é só digitar aí, gaiaterranova.com.br, legal?